Eu acho que é importante falar das telas, né? Porque ah, existe um grande isso é boa, mito, boa. né, de que as, o excesso de telas está causando algum ah, autismo entendi. virtual, autismo. se tem falado sei, sei, muito sei. em autismo virtual. E aí? E aí, Maíra, o que, que tu acha? Você que é a, a profissional é, aqui. Explica, eu eu é Explica o que se algum. fala primeiro. Que, qual é o mito aí? Agora tem é um diagnóstico novo, que é autismo virtual, que veio principalmente depois da pandemia, que as crianças <risos> ficaram trancadas claro. em casa, com menos estímulos e tela o tempo todo. Primeiro, a gente precisa entender que tela é um crime para o cérebro da criança. É um crime. A gente vê. É, é, crianças hoje em restaurante em é. diversos lugares. Todo mundo com seu iPadzinho, aquele que tem os dois bracinhos do lado é. assim, ó. Todas as crianças. Porque senão os pais não conseguem comer. Sim, os pais não conseguem comer. né Meu filho de dois anos vai comigo em todos os lugares e sim, porque eu preciso criar ele e para criar ele, ele precisa saber portar no restaurante, preciso não precisa interagir, estar presente de verdade ali. Né? Exatamente, exatamente. Então, uh, daqui uns anos a gente vê uma criança com essa tela na frente, vai ser tão grave quanto a gente vê uma criança com um cigarro na mão. Então, essa é, assim, é uma coisa é, é, é um é uma coisa muito grave para o cérebro, por quê? Porque eh, a criança libera muita dopamina com aqueles vídeos. Muita Sim. dopamina. E ela não consegue absorver essa dopamina toda, que é. Essa, esse neurotransmissor do, do prazer, da, da excitação uhum. e acaba ficando muito desregulada. Então, tem alterações no sono, tem alterações de vários tipos, além de não saber e ter mais dificuldade de lidar com frustração, de não conseguir lidar tá com, com limite. Ela né? Então, como é que você vai lidar com frustração, com sentimentos, o seu cérebro está a mil, né? É, é. e é opositor... A aprender relações sociais, uhum. como se portar em restaurante, como ter limites, como não controlar as coisas, porque no iPad você controla tudo, você fica voltando uhum. os vídeos... Uh, Fora que, por exemplo, quando baixa o nível de excitação de um vídeo, a criança já vai lá e troca, uhum. e já vai para outro, e já vai para outro, e já vai para outro. Então, a, é, é muito sério, muito grave isso, principalmente para os autistas, porque é antagônico ao que a gente quer desenvolver nas uhum. crianças, que é a socialização, que é limite, que é flexibilidade mental e as telas elas viciam. Essa quantidade de dopamina é muito semelhante à quantidade que se libera com drogas, com drogas psicotivas é. É pesadas. Bom, bom crack, cocaína. Eu vou dar uma diminuída mesmo. Eu não tinha pensado nisso em restaurante, por exemplo, e tal. Porque é um sossego para os pais. Quando está viajando né, no, no banco de trás. Uhum. Nossa, Senão é. a criança fica aí, já chegou? Uhum. Ligando, Sim. Sei o quê e tal. Mas isso faz parte é, do papel de pai e mãe, faz parte do o, se sentir entediado. <risos> isso tudo faz... A criança precisa saber, <risos> e, hum. precisa viver com aquilo. Porque as telas, elas viciam muito nós, pais. Claro. Porque, cara, é muito bom pra gente. É. Você consegue fazer outra coisa da vida enquanto o teu filho tá Exato. nas telas, sabe? Então, ela é muito viciante pra gente uhum. dar pra criança. E... Se a criança não está com tela, você tem que ser o um entretenimento. Isso é muito exaustivo, é muito cansativo, é chato e tudo mais. Então, é, é, essa exposição às telas, elas eles trazem muita dificuldade em fazer outras coisas, porque a criança não vai achar nenhuma graça num bloquinho de madeira para empilhar com você. Não vai achar nenhuma graça Sim. em jogar um jogo da memória, que é super parado, que é super uh, entediante, que uhum. não brilha, que não pula, que é. não toca música, que não é super, hiper, ultra estimulante e excitante quanto... As o tempo, joguinho. Sim. Então, todo o resto perde a graça. Adolescentes, quando... Algumas pesquisas mostram que quando é, são retirados da exposição de telas, eles têm sintomas muito semelhantes a da abstinência de drogas. Eles não veem graça em mais nada, cara. Então, cortar assim, ó, total quando usar, usar 15 minutos de manhã 15 à noite, um pouquinho sempre junto, monitorando as crianças, sempre usando aquilo para discutir temas para discutir eh, os jogos, uhum. ah, mas uh, meu filho aprendeu a falar algumas palavrinhas ali, aprendeu a algum, falar algumas palavrinhas em inglês, aprendeu a falar algumas coisinhas, mas ele não está aí usando isso com função, porque a função da fala é a comunicação, não adianta ele aprender a falar e ficar falando aleatório, sozinho é, é a troca é a comunicação que importa. Uhum. Então, é, esse é um ponto, né? Então, tirar de todas as crianças de modo geral, isso é muito grave. E um outro ponto é a gente pensar que a criança já tem uma predisposição para desenvolver o autismo. E aí ela tem menos estímulos que ajudam no desenvolvimento dela. Uhum. Então, ela acaba se tendo sintomas de dificuldade de socialização, de comunicação mais agravados, mas é. a tela ela não causa não, não é. autismo, é uma criança que tem autismo e que acaba tendo seus ela sintomas é agravados. Então, então, então não, não é existe esse mito de não que... Não existe autismo virtual. O autismo virtual, tá? Não, ah, isso não é existe, só. isso não existe Mas o que pode existe. agravar Exato isso. Mas pra quem não tem autismo, leva a, uma, a um problema de socialização que não é autismo É outra coisa É a Exatamente. criança não aceitar um não, não aceitar outras a vida que é sem graça de vez em quando A criança dorme mal, tem muita gente que mal. me procura pra falar Ai, meu filho é muito agitado, dorme mal Aí eu perguntei qual que é a rotina dele, é. assim, ah, ele, ele chega em casa da escola, ele fica assistindo até a hora de dormir. É. Aí, pô, aí não rola, né? Aí não vai rolar, a Tem que tá ficar aí, mais escuro, né? Isso aí, isso é. aí mesmo, exatamente. Sim, sim. Então, é, é uma questão super complexa, assim, para o cérebro, é, um, é realmente um veneno e é muito difícil de tirar, muito difícil, porque você não consegue, a criança fica agitada e fica desesperada uhum. por aquilo e fica, ah! bom, tenta tirar da gente, uhum. né? Exato. Fica umas, você fica entediado, você já vai lá e... Saco celular. É. Esse é outro ponto. A gente também precisa dar um modelo adequado para a criança. É. É. Não você adianta deve ser... você. ele, vai querer também. É. É. claro, não adianta desliga isso aí, vai fazer alguma coisa, vai brincar com a bola ali, você ali no, no seu. É complicado celular. porque, por outro lado, a tecnologia também ajuda muito as pessoas autistas, né? Uhum. Então, a questão do excesso, que é um problema, é a questão de ser uma criança também. que Está em desenvolvimento é complicado, mas. Por exemplo, a gente é muito sozinho, né? Assim, uhum. a solidão é uma coisa muito presente no espectro autista. E quando você tem a, a, os recursos que a tecnologia te oferece de conhecer outras pessoas, se conectar com pessoas parecidas com você, ela vem como uma aliada também, né? Porque você se sente menos sozinho, menos um ET, menos excluído. Mas aí você está usando como um recurso para socialização. Exato, é. é, é, assim falo, é, é a, a tecnologia, legal. ela tem vários problemas associados, Com certeza. né? Mas também tem esses pontos que são muito positivos de, de conectar pessoas que têm interesses parecidos com os seus e você se sente menos solitário, né? É, dá para usar também para comunicação, comunicação para troca de figuras, comunicação alternativa, dá para usar coisa o que pra a gente um comentou no começo, né, que nem todo bem, autista né? é oralizado, né? Ele é verbal muitas vezes, mas ele não se comunica através da fala que a gente conhece. Como que é às vezes? Então, por exemplo, ah, a pessoa sabe, até muitas vezes ela sabe falar, né, mas ela prefere não falar, porque causa um desconforto, né? É, é a Carol Souza, né? Carol Souza uhum. do autistando. Ah, ela é né? uma outra. Ela é uma linda. autista, é, ela, é, ela sabe falar, ela é oralizada, mas ela prefere não falar porque causa um desgaste muito grande nela. Então ela usa comunicação alternativa aumentativa, que são aplicativos que reproduzem a fala por ela. Então, você vê que a tecnologia também é uma grande aliada para pessoas autistas quando bem usada, né? quando aplicada com uma função, como a Mayra falou. Né? Você pode, por exemplo, é, usar a comunicação alternativa para tudo assim, você hoje em dia né você pode ir num restaurante utilizar, você pode utilizar uma faculdade, então ela, ela permitiu que muitos autistas que antes viviam em isolamento, por ter essa dificuldade da comunicação, permitiu que eles pudessem se expressar de alguma forma, né ir para o mundo falar o que eles pensam da forma que eles conseguem, se sentem mais confortáveis, né? Sem serem cobrados, assim, não. Você tem que fazer desse jeito, porque é desse jeito que a sociedade quer, é, tem que falar, quer, né? tem que falar. Não, às vezes... Muitas mães me perguntam, meu filho tem atraso de fala, será que ele vai falar um dia? Uhum. E não posso prometer uhum. isso, porque às vezes não. Uhum. A questão é você trabalhar para que isso esteja tudo bem para você. Não colocar naquela criança a expectativa, né? E deixar claro que, caso ela não fale, foi uma frustração para você. Uhum. Porque isso é muito difícil de lidar, né? Esse peso que as pessoas autistas carregam de se sentirem inadequadas, de se sentirem menos, de se sentirem... É... O patinho feio da família é muito ruim, né? Então, acho que acima de, de pensar, ah, será que meu filho um dia vai falar... Deveria ser, será que meu filho se sente acolhido por mim? Será que meu filho se sente feliz sendo quem ele é? Porque acho que isso é o mais importante. Às vezes, as pessoas autistas, elas não vão suprir as expectativas da sociedade. E deveria estar tudo bem. Hum. Ai, separa esse trecho que eu quero postar no YouTube. <risos> eu gostei, muito lindo. E, todos os filhos vão frustrar. Todos Exato, os filhos. Exato, porque as expectativas são gente... dos pais, é, né? É. é muito difícil você colocar as suas expectativas no outro. Uhum, né? uhum. E é, é, é um grande aprendizado para os pais ter um filho autista, porque é você entender que não é justo com aquela pessoa você colocar as suas expectativas em cima dela, né? Ela vai ser ela. E é isso, e deveria estar tudo bem. E, Mas mu e tá. muitas vezes não está, né? Os pais é. se frustram, sofrem muito, se culpam muito, as mães se, se culpam muito, né? A, as mães carregam uma carga muito grande. Hum.